Nesse bate-papo empreendedor, vamos falar de uma das bebidas mais apreciadas no mundo. Para quem é um apaixonado por café, como eu, vale muito a pena acompanhar. Estamos aqui na Rua Augusta, quase esquina com a Rua Oscar Freire, aqui no Externa Café. Você vai conhecer a história de um verdadeiro empreendedor, o Davidson Migliatti, ele viajou pelo mundo para trazer ao Brasil muita coisa relacionada a café. Vários tipos de café e você vai conhecer a partir de agora. Obrigado, Deverson, por receber a gente aqui. É um prazer te conhecer. Eu quero que você conte toda essa história, as suas aventuras pelo mundo. Como que é isso? Eu que agradeço a oportunidade. Essa história começou lá atrás, né? em 2002, quando eu comecei com um estágio. Né? E meu sonho sempre foi empreender, a família nunca empreendeu. E aquela história de dificuldade, né? financiamento estudantil... Tentar conseguir um estágio, cresci numa grande varejista brasileira, né? Só que em 2009 essa empresa foi vendida, teve uma fusão e eu fui mandado embora, no dia 1 de abril, né? O pessoal até dava risada, pô, no dia da mentira, né? E eu pensei, pô, vou, quero empreender. Comecei a procurar franquias, peguei um projeto, né? Que era um recurso do, do Banco é, Público. É legal você falar dessa empresa, você trabalhava onde? Eu trabalhava na Casas Bahia. Comecei de estágio na Casas Bahia, de estagiário de marketing, fui crescendo dentro dos departamentos. E até meu TCC, da graduação, eles usaram também na empresa, que foi muito legal para mim, para poder crescer ainda mais na empresa, né? Porém, em 2009, né, eles fizeram a fusão, fui, fui mandado embora, e aí o meu sonho de empreender se tornou mais forte, né? Só que eu não tinha recurso, busquei uma linha de crédito, consegui e abri um quiosque da Subway, de, de lanches, uma franquia. E aí eu não parei mais de empreender, né? De 2009 até 2015 eu abri diversas franquias, como KFC, Morando acessórios femininos, abri grelhados, pizzaria, temaqueria. Algumas deram certo, algumas não deram certo. Acabei quebrando algumas, fechando algumas unidades. Mas aí, viajando muito, sempre de mochilão, dei três voltas ao mundo. Né? E acabei tendo uma ideia de abrir o café especial, o Externa Café. E olha, você ouvindo assim, parece que o Davidson tem 72 anos. Não, ele tem metade disso, são 36 anos de idade. E com tanta história, e é muito curiosa a história do nome, Externa Café. Por que Externa, Deverson? É um nome curioso que eu li no livro do Amir Klink, ele falava que ele invejava os albatroses e as externas, porque eram livres. Né? É um pássaro, né? uma andorinha, uma ave migratória, ela vive mais de 34 anos, se for contar a quilometragem, dá daqui até a lua seis vezes o tanto que esse pássaro percorre. E como eu dei três voltas ao mundo de mochilão, conheci muitos países, muitas culturas, eu resolvi batizar o nome da rede de Externa Café. Quer dizer, o Davidson é um... um... Quase um pássaro. Uma de espécie de, de externa. Bem por aí. Abri em primeiro de setembro de 2015 a primeira unidade, formatei para a franquia em 2016, e aí, para minha surpresa, quatro anos depois, a gente já estava com 85 franqueados, maior rede de café especial do Brasil, e com esse conceito, né? Cafés do mundo bebidas especiais, métodos de cafés diferentes, né? métodos de extração diferente e todo um storytelling na loja. Né? Eu, eu sou um apaixonado por café. Você também já era apaixonado por café, gostava de café. Por que é... ir nesse ramo do café? Nos países que eu, que eu passei, eu sempre busquei tomar bons cafés. né? E nessas buscas por bons cafés, eu experimentei diversos cafés na Coreia do Sul, na Rússia, em Laos, em Mianmar, e para minha surpresa, alguns cafés eram brasileiros, né? E eu falei, nossa, eu nunca tomei um café bom desse no Brasil, né? Tomei fora e não tomei no Brasil. E aí despertou essa curiosidade de, de realmente trazer bons cafés e democratizar o café especial no Brasil, né? Qual a história mais curiosa de café fora do, do Brasil aqui que você... Ah, eu, eu tenho uma história engraçada que foi feita né, na minha última viagem em Laos e Mianmar, né? Foi em novembro de 2019. E, e eu visitei uma cafeteria que não estava no Google, não estava no Instagram né? e ela, eu achei andando pelas ruas né, de Laos e essa cafeteria me chamou a atenção pela qualidade dos cafés, pelos métodos também né? e, e ele prezava por experiências, então tinha vários instrumentos musicais na cafeteria e ele deixava os clientes tocarem ele, ele tocava junto com os clientes e foi realmente uma experiência diferente. Né? Nunca tinha vivido nada igual nem no Brasil, nem em qualquer país do mundo. E também de uma cafeteria simples, né? E de não ter internet, não ter nada no Google. E ela tendo sucesso ali no, no bairro dela, democratizando o Café Bom. Né? Isso me chamou muito a atenção, a forma de atendimento. Ele colocou uma música brasileira, que sabia que eu era brasileiro. Depois ele, ele direcionou a gente para sentar num lugar que tinha uma vista mais bonita. Então, olha quantas lições eu aprendi ali que eu pude repassar para todos os franqueados. Histórias maravilhosas. E para ser um franqueado do Estana Café? Eu, como ainda sou franqueado, né? eu também tenho ainda unidades da Sub e do KFC, eu costumo dizer que a gente tem que ajudar ajudar as pessoas a empreenderem. Né? Hoje a Selic está 2%, muitas pessoas, infelizmente, na pandemia perderam seus empregos. E a gente tem várias parcerias né? com bancos privados, banco público, é fintechs, né? que ajudam a pessoa a se tornar um franqueado. Né? Então, não necessariamente ela tem que ter todo o capital. né. E a gente tem vários modelos de negócio, desde o carrinho, do quiosque, de uma loja. Então, a pessoa vai escolher de acordo com a realidade dela, a expectativa dela né? de faturamento, de investimento inicial. Mas a gente costuma ajudar muito. Música Um pouquinho pra gente sobre essa decoração toda aqui. Geralmente a gente costuma fazer um ambiente é, muito diferente, né, com pontos instagramáveis. As pessoas gostam de, não só no sabor, mas também no ambiente. Então a gente busca ter poltronas de saca de café, balanços de saca de café, é, pé de árvore de café. Às vezes as pessoas nunca viram um pé de café. A gente tem também a decoração, que são coisas que a gente viu pelo mundo, então tem miniaturas de diversas partes do mundo. Os métodos do mundo também, então as pessoas têm a curiosidade de levar para casa um método ou um grão de alguma região do Brasil do mundo, também pode. Então é uma experiência realmente completa. O Ricardo Matsukawa, que é o nosso fotógrafo que está aqui, estava tá falando para você sobre... É um café muito diferente, de cocô de passarinho, tem isso? Existem grãos exóticos, né? Então as pessoas às vezes se impressionam pelo fato do jacu ser um pássaro que come as melhores frutas, defeca, e aí as pessoas vão lá capturar esse cocô do jacu, e lógico, faz todo um processo, né? E vira uma iguaria, né? Porque tem um ácido no estômago do jacu, e torna isso uma, uma iguaria e o café realmente virou muito caro e muito exótico. A gente já teve aqui no Externa Café durante um mês, todos os meses temos cafés diferentes, exóticos, de países do mundo, regiões do Brasil e não existe só o jacu. Lá fora na Indonésia tem o copiluak que é um roedor. Ele também faz a mesma coisa, ele escolhe as melhores frutas e também tem o mesmo processo no estômago, aparelho digestivo e vira uma iguaria e muito caro, por sinal. Olha, e a gente vive um período muito difícil, né? O mundo está vivendo essa pandemia e o que a gente vê, o na Café abrindo mais unidades, vendendo franquias. Como é que é isso? Qual é o segredo da versão? No começo da pandemia a gente ficou até assustado, né? porque é uma situação que ninguém sabia que poderia acontecer, mas a gente começou a receber convites de pontos não tradicionais, como Mercadão das Flores, como Hipermercado, café dentro de Hipermercado, Ministério da Agricultura, café dentro de, lá de um café é, dentro de um prédio lá em Brasília Então a gente começou a abrir franquias no meio da pandemia Foram mais de 10 unidades né? E muitas pessoas também buscando empreender Que é o que eu sempre falo, que vai mudar a vida das pessoas né? Olha, pandemia E é muito difícil a gente ver né? um, um empresário, um empreendedor como você é, Vivendo um, um momento assim Com um sorriso no rosto Porque o que a gente tem visto muita gente quebrando é, Só que eu ouvi também gente falar que Está sendo uma desculpa a pandemia para falar que está quebrando, já, já vinha quebrado. Na verdade, sim, separou um pouco o joio do trigo, né? muita gente que operava mal, que não se capacitava. Hoje em dia a gente tem muitas informações né, na internet, nos cursos, o próprio Sebrae tem diversos programas né, que incentivam o microempreendedor a se capacitar. Eu sempre falo que o franqueado tem que ser um franqueado profissional, tem que se capacitar a cada dia, não pode como antigamente, que talvez vendia por vender, por ter muita gente e poucos produtos. Agora não, a gente tem uma concorrência acirrada e fatalmente na pandemia, muita gente fechou por não ter conhecimento técnico. Lógico, a pandemia machucou bastante, diminuiu o fluxo das lojas, mas eu, eu sempre tenho um lado positivo de, de, de aprender com, com as situações. Você citou o apoio, o apoio do Sebrae? você já fez do, do SEBRAE? Você já fez curso? Eu, eu já participei de diversos cursos online, sempre acompanhei o SEBRAE de perto. É, também fiz algumas parcerias, como o Café com Franquias, né, feito pelo SEBRAE. Feira do Empreendedor já participei, inclusive já contribuí também um pouco do que eu aprendi nos últimos anos na Feira do Empreendedor, dando palestra. Eu sempre estive muito próximo e eu sempre engajo as pessoas a, a se aproximarem, não só da, do SEBRAE, como a Associação Brasileira de Franquias. Quem quer seguir carreira nessa área vale a pena se informar. Num momento como esse, é difícil a gente projetar futuro, né? Eu costumo fazer uma pergunta, como é que você se vê daqui 10 anos? Vamos diminuir isso aí, daqui 5 anos, como é que você está projetando o Sterna Café? Eu acredito que a situação econômica do nosso país é, se tornando mais sólida, né? Com o passar dos anos, aí, com, a gente pode ver a, a Selic, né? quanto, quanto mais baixa, mais pessoas vão buscar diversificar investimentos, né? Hoje a gente só tem 1% de pessoas que aplicam na Bolsa. Isso tem que mudar. Né? As pessoas vão ter que empreender, vão ter que diversificar investimento. E eu acredito que isso vai puxar as pequenas empresas a se tornarem maiores, assim como Externa. Eu acredito que daqui a cinco anos a gente vai ser a maior rede de cafés do Brasil. Né? Vai continuar crescendo. A gente já é a maior rede de café especial do Brasil, mas o nosso objetivo é continuar crescendo em todos os estados. Já estamos em seis. E até fora do país. A gente tem já em dois idiomas, né? espanhol e inglês, todos os materiais, contratos. Já participamos de feiras internacionais e esse momento vai acontecer. Muito legal. Uma história de um verdadeiro empreendedor. Eu disse que você ia gostar. Deverson, queria te agradecer muito é, a sua presença aqui com a gente no Bate-Papo Empreendedor. Você continue com esse sucesso todo. Obrigado, agradeço a oportunidade. E fica um, uma dica aí, quem tem esse sonho de empreender, procure o Sebrae. Se for na área de franquia, procure a BF, se informe, porque eu que comecei do zero, muita gente fala. Do zero não, devendo, né? Que eu comecei com financiamento estudantil. Acho que vale acreditar no sonho e trabalhar bastante que vai acontecer. Obrigado mais uma vez, Daverson. Com o Daverson Migliati, fundador da Rede Externa Café, fizemos mais uma edição do Bate-Papo Empreendedor.